Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender todos os segredos aí das máscaras no Photoshop. A gente vai aprender o que é foreground, o que é background, né? Como trabalhar máscaras na sua fotografia, como trabalhar máscaras nas camadas de ajuste, né? Para você criar efeitos bem interessantes. Lembrando, essa é uma aula inicial de máscaras. Eu pretendo trazer outras aulas aí, dando mais exemplos de máscaras, né, como trabalhar com máscaras no Photoshop, mas essa aula tá bem legal, né, você vai aprender muitos segredos aí das máscaras no Photoshop. Espero que vocês curtam, então vem comigo. As máscaras são incríveis no Photoshop, você consegue fazer, né, criar diversos efeitos e ter controle de tudo através de máscaras no Photoshop, né, e para criar uma máscara é muito fácil, né, você não tem muito mistério e você consegue criar uma máscara em quase tudo no Photoshop, numa lei de ajuste, numa fotografia, é, num clipart, né, em tudo que você trabalhando com layers no photoshop você consegue adicionar aí uma máscara ok então aqui né eu tenho uma fotografia e vamos imaginar que eu quero fazer um corte dessa fotografia eu posso fazer isso através de máscaras porque através de máscaras porque você consegue recuperar informações da fotografia caso você tenha errado alguma coisa diferente da borracha né então o que, que eu vou fazer Eu vou desbloquear aqui a minha camada dando dois cliques em cima dela e vou usar aqui a minha borracha, né? Vou passar aqui a minha borracha. Então, eu começa a revelar lá o meu fundo transparente, certo? Ó, vamos imaginar que eu estou passando aqui e estou cortando a minha modelo. Se eu quiser recuperar isso aqui de volta, é, sem o Ctrl Z, eu não consigo recuperar. Né? Eu teria que usar o Ctrl Z, mas vamos supor que eu fiz isso muitas vezes, né? como vocês sabem, o Photoshop ele tem uma limitação para o Ctrl Z. É, dependendo da configuração que você, fei, que você fez aí no seu Photoshop, você consegue usar o Ctrl Z até umas 20, 30 vezes. Mas vamos supor que você não conseguiu recuperar toda a informação e usou todos os Ctrl Z, que não é muito interessante. Você está usando toda hora o Ctrl Z ali, então você perde né, tempo né, fazendo isso no Photoshop. Então o que é interessante a gente fazer? A gente vem aqui, cria uma máscara, então nesse íconezinho aqui, ó, cria uma máscara, criou uma máscara em branco. Eu venho aqui no meu pincel, o brush to, com o meu foreground em preto, né? O foreground é sempre esse iconezinho, né? Esse quadradinho de cima, e o background é o quadradinho de trás, né? Que aqui é o branco. Então, como que eu mudo a cor desse quadradinho? Você aperta o X, ó, eu vou estar tá invertendo na verdade. para mudar a cor, eu dou dois cliques em cima, e eu escolho aqui a cor que eu quero. Ah, vamos imaginar que eu tô... tá aqui o vermelho. A minha máscara, pessoal, se você pintar de vermelho aqui na máscara, não funciona. Ó, ele nem permitiu, tá vendo? Porque eu tô com a máscara selecionada. Se eu selecionar aqui a foto, eu consigo escolher a cor que eu quero, um laranja. Aí eu consigo pintar na foto. Mas eu selecionei aqui a máscara, eu só consigo pintar ela de preto ou de branco ou de cinza, né? Cinza 50%. OK? O interessante é branco ou preto. Então, tudo que é branco na máscara, eu tô mostrando então, eu não estou apagando nada, eu não estou ocultando nada. Tudo que é preto na máscara, eu estou ocultando. Então, tudo que estiver embaixo dessa máscara, então eu vou criar aqui uma layer de solid color da cor azul. Né? Um azul aqui, bebê. Né? Um azul ciano. Vou colocar aqui embaixo da minha camada da fotografia. Lembrando, a minha máscara está em branco, certo? Então, eu vou vir aqui no meu pincel. Para resetar aqui... Os meus quadradinhos, né? O background, o background, foreground. Eu aperto nesse quadradinho aqui. Ó, a lá ele voltou para branco e preto. Então eu vou inverter, botar o foreground em preto e vou pintar aqui a minha máscara, né? Então, ó, eu tô pintando a minha máscara. Olha lá, a minha máscara, como é que eu tô pintando de preto. E o que que tá acontecendo aqui na minha fotografia? Eu tô ocultando o que tá na minha foto. E o que está embaixo está revelando, que é o azul. tá vendo? Então, ele está mostrando para mim tudo que é azul. Olha que legal. Ah, Carlos, mas eu não gostei. Eu quero que volte ao normal. Então, eu venho aqui e inverto. Né? Eu posso apertar o X ou então eu posso apertar nessa setinha aqui. ó. Eu consegui inverter também. E eu vou pintando de branco de novo. Lembrando, o meu flow aqui está em 35%. Eu vou botar em 100%. Eu vou pintando de branco de novo. Então, olha lá, a minha máscara está voltando pro branco. E ó, eu estou revelando novamente o que está aqui na minha fotografia, né? Então, estou voltando pro estado inicial, né? E escondendo o que está embaixo, né? Ah, mas eu quero ver a máscara em si. Eu não quero ver a fotografia. Então, ó, aperto o Alt do meu teclado, deixo ele, seguro ele. E dou um clique em cima da minha máscara. Então eu consigo ver a máscara. Se eu pintar de preto, ó, vou apertar o X e vou ir ocultando. Ah, eu consigo ver aqui a minha máscara. Isso aqui pode ser interessante para determinados tipos de coisas que a gente vai fazer futuramente. Um recorte de fotografia, para você conseguir ver de forma mais profunda o que está acontecendo na sua máscara, ok? Para voltar ao estado normal, seguro o Alt do teclado e aperto aqui na minha máscara. Então eu volto lá, né? Vou inverter aqui para branco e vou mostrar novamente. Deu para entender então, pessoal, como que funciona essa questão de máscara? Ah, algo muito interessante que a gente pode fazer também. Eu posso vir aqui na minha ferramenta de seleção, né? Ah, eu quero fazer uma seleção de elipse. Então eu crio aqui a seleção, ah, aqui no rosto, tá vendo? Criei essa seleção, estou com minha máscara selecionada. E eu quero né, apagar o rosto da minha modelo, né? Ou então eu quero apagar essa parte aqui que vai ficar estranho se eu apagar o rosto aqui Ela vai ficar sem cabeça <risos> Então eu vou apagar essa parte aqui em forma de elipse, tá vendo? O que, que eu vou fazer? Seleciono a máscara Mudo aqui o meu foreground pra preto com X, né? Apertei o X aqui para inverter E pra pintar isso aqui de preto, aqui na máscara Eu seguro o Alt e aperto o Delete Olha lá, tá vendo? Então, eu criei né, uma, um, uma bola preta aqui na minha máscara né, em forma de círculo, usando aqui a minha elliptical marquee, né, que é a seleção em forma elíptica. Tá vendo, pessoal? Então, você consegue criar esses efeitos aqui na máscara. Olha que interessante, eu vou dar Ctrl-Z. Eu posso criar aqui várias bolinhas, né? Ok. Ó, eu crio aqui Alt mais Delete cria aqui outra bolinha, aí eu dou CTRL D, né, quando você cria, ah, eu quero tirar essa seleção, CTRL D, ok? Então eu crio aqui outra bolinha, ALT DELETE, crio aqui outra bolinha, tá vendo? Tô fazendo de forma rápida para vocês entenderem, então eu vou criando aqui, efeitos, criei várias bolinhas, aí olha que interessante, eu posso dar dois cliques aqui na minha máscara, e eu vou criar aqui, ó, vou abrir as configurações da minha máscara, né? Então eu posso aumentar aqui o meu feeder, tá vendo? Olha. Eu consigo deixar, né, a minha máscara, a transição da minha máscara com a minha fotografia com uma forma mais suave, menos dura. Eu dou um OK e eu queria aqui várias bolinhas desfocadas, tá vendo? E isso sem usar o Gaussian Blur que a galera costuma criar esse efeito. Às vezes, através de né? criando uma camada, várias bolinhas azuis e dando um blur Gaussian Blur. Eu fiz isso aqui através das máscaras, tá vendo? Então, não tem complicação trabalhar com máscara. Então, você, ó, se eu clicar aqui, ó, duas vezes de novo, eu consigo várias configurações aqui da minha máscara, né? Overlay, aqui a forma como você vai ver a máscara. View Mode. Então, como você tá vendo essa máscara, né? É, aí tem aqui as configurações de smooth, tudo isso aqui é para trabalhar é, a questão da suavização da sua máscara, eu posso ó, suavizar ainda mais, né? posso aumentar um contraste aqui, mas isso aqui é mais interessante quando você quer fazer recortes de imagem mais profundos, isso aqui a gente aprende melhor em recorte de imagens com máscaras ok então vai lá na aula recorte de fotografias de imagens com máscaras né com refine edge tudo mais eu vou mostrar todas essas opções aqui com mais detalhes então você consegue aí chegar nessas opções dando dois cliques na máscara ok então vou cancelar aqui né ah mas eu quero pintar essa máscara totalmente de preto eu, eu não quero ir é, pintando com pincel eu quero é pintar totalmente de branco ou totalmente de preto essa máscara aqui. Seleciona a máscara. Com a cor que você quer, que é preto ou branco aqui no foreground, você dá Alt mais Delete. Olha lá. Pintei a máscara toda de preto. Vou inverter aqui com um X e vou pintar de branco. Ó. Alt mais Delete. Pintei toda de branco, tá vendo? Então tirei todas as bolinhas. Então é meio que um reset que você dá na máscara, né? Beleza, então vou tirar essa máscara aqui, ó, seleciono ela, puxo aqui para minha lixeirinha. Ó, você quer é, remover realmente essa máscara? Aplicar. Então eu apliquei, beleza pessoal? É, a máscara que eu estava aplicando era diretamente na minha fotografia. Eu posso fazer isso também através de ajustes. Então vamos supor que eu quero mudar a cor desse vermelho aqui. Eu posso fazer isso através de máscaras sem afetar aqui, ó, esse vermelho que está aqui na pele da minha modelo. Vamos supor que eu quero, né, deixar esse vermelho aqui, quero mudar isso aqui para um azul, né, para dar um efeito diferente. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui é, em Hue Saturation, vou mudar aqui, né, para um azul. Tá vendo? Mas eu não quero pegando no rosto da modelo. Então, ó, observem, quando eu criei a minha layer de ajuste, ele criou automaticamente aqui uma, uma máscara, né? Essa máscara aqui, eu consigo pintar de preto ou branco, né? Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pintar ela toda de preto, porque eu não quero o efeito em nenhuma parte da fotografia inicialmente. Então, lembra? Vou inverter aqui o foreground para preto e Alt mais Delete. Lembrando, eu tô com a máscara aqui selecionada, ok? Ok. Seleciona aqui a primeira opção do, do Photoshop, a ferramenta de seleção. Seleciona aqui a máscara, ok? Alt mais delete, ficou tudo preto. Agora eu venho aqui no meu pincel, tudo em 100%. Boto o meu foreground aqui em branco e vou pintando aqui, ó, essa parte aqui. Tá vendo? Olha que maneiro, eu tô criando aqui um efeito e, ó, eu não vou passar no rosto da minha modelo. Vamos imaginar que eu quero deixar aquele vermelho ali. Então, ó, eu tô criando aqui um efeito azul somente aonde eu tô pintando, tá vendo? Então, eu consigo criar, ó, posso diminuir um pouquinho a opacidade também, né? Olha lá, ou deixar um azulzão. Eu vou criando aí um efeito diferente, né? Na minha modelo, né? Através das máscaras. Então, isso aqui foi uma máscara de ajuste, onde eu mudei a cor e eu quis aplicar essa, esse ajuste de cor apenas nas partes específicas. Lembra, eu não usei a máscara aplicou na minha imagem toda. A máscara é para informar em qual parte específica você quer aplicar aquilo dali, ou você quer cortar e tudo mais. Lembrando, ah, vamos supor que eu não quero mais nessa parte de baixo aqui. Você inverte a máscara para preto, né? Aqui a, a, o foreground, pincel selecionado, máscara selecionada, vou pintando de preto aqui. Então eu vou voltando para o estado original deixando somente essa parte em azul tá vendo Olha que legal pessoal então vamos imaginar que eu quero só a metade aqui né a lá lembrando eu posso ó, botar o meu flow aqui baixinho e vim passando aqui ó de forma mais suave criando como se fosse esse degradê tá vendo aqui eu posso voltar ao foreground para branco então eu posso selecionar aqui o branco e passar um pouquinho aqui embaixo. Dando esse efeito incrível. ó, Vermelho com azul na minha modelo. Tá vendo? Então, cria um efeito muito interessante. E a gente consegue fazer aí diversas coisas através da máscara. Ah, eu conseguiria fazer isso aqui de outras formas? Usando a borracha? Conseguiria. Mas você não tem tanto controle igual você tem com a máscara. Lembrando, aqui ó. Seleciona a máscara. Para as camadas de ajuste diferente do, de quando a gente tinha uma máscara na nossa fotografia, a gente tem essa configuração aqui, ó, diretamente aqui, ó, densidade e o feather, tá vendo? Então eu consigo ainda suavizar ainda mais, ó, dando um desfoque aqui na seleção da minha máscara. Ah, eu quero ver a máscara. Seguro o Alt, dou um clique em cima da minha máscara, tá vendo? Ah, mas vamos supor que eu quero ocultar. A minha máscara, né? E é, eu quero ver a minha imagem original. para ver, tipo, um antes e depois. né? Eu seguro o shift do meu teclado e dou um clique em cima da minha máscara. Ah lá, eu criei um x aqui em cima da máscara e ocultei a minha máscara. Então, eu tô aplicando o meu efeito na imagem toda sem mostrar a máscara. Então, ó, eu cliquei na máscara de novo, ela voltou. Então, ó, shift, mostrei, clico na máscara de novo sem apertar nada no teclado eu volto para minha máscara. Beleza, pessoal? Então, essa foi né, a nossa aulinha de máscaras no Photoshop. Espero que vocês tenham gostado. Né? Algo bem simples. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais algum detalhe sobre máscaras, né, alguma experiência, sobre alguma coisa que vocês veem aí, que vocês acham que dá para fazer com máscara, deixe seu comentário né, que eu vou estar tá tentando né, ajudar vocês ao máximo. Valeu, até a próxima aula.